Olá meninas, é assim, eu vou gravar um vídeo Eu vou lavar os meus pincéis Como é que eu lavo os meus pincéis Eu vou gravar tudo hum, Como é que eu lavo cada um, tá? Vamos lá começar Depois fico sem... sem. Deixa eu só pôr aqui a câmera Bem, vamos lá começar Primeiro vou escrever aqui um sabonete Eu vou lavar com este sabonete aqui este sabonete aqui, que eu vou lavar os meus pincéis Então vamos lá, abrir aqui a água Primeiro vou começar com os pincéis de base Depois eu acabo com os pincéis de rosto Da, da sombra Bem, vamos pôr aqui um bocado de sabonete, assim E depois molhamos um bocado E damos assim o, o pincel Depois, passamos com água limpa e a água tão morninha, assim, e ele fica assim, todo limpinho. A ver se consigo correr isto, a Não, não bem depois agora eu vou pegar um outro pincel hein? vou fazer o mesmo processo Já ver tá aqui muito muita base tenho mesmo aqui muita base tem água até que espanha e tudo gente será é a vez que eu lavo as minhas pincéis e eu gosto de lavar as minhas pincéis Não gosto muito de ficar muito tempo com os pincéis sujos sempre, sempre os minhas pincéis Por isso é que eu lavo sempre os meus pincéis Sempre, sempre De três em três meses eu lavo as minhas pincéis